É um erro, tipo, já, Oi, compra meu produto? Tá, beleza. Eu gosto de falar que a venda começa no Oi, né? A venda é o processo inteiro. Ela começa quando você diz Oi. Só que muitos empresários, ele, ele leva isso tão ao pé da letra que o que, que ele faz? Oi, compra meu produto, né? E não é isso. A melhor maneira de, de você vender é você perguntar para a pessoa, antes de qualquer coisa, como que eu posso te ajudar? Qual é o teu problema? Como é que eu posso te ajudar? Segunda pergunta é, vamos deixa eu entender melhor o seu desafio para saber se eu posso te ajudar e se eu de fato puder te ajudar, aí a gente vai entender o como eu posso te ajudar, então essa pergunta muda tudo porque... Não é a respeito de... Não é a respeito de, do produto. É a respeito de primeiro saber se realmente aquele produto, aquele serviço serve para a pessoa. Porque daí você deixa a pessoa se abrir. A pessoa se abre contigo. Quando você conversa, quando você dialoga com uma pessoa para a qual você está pensando em vender alguma coisa, a pessoa se sente ouvida e aí ela não se sente num duplo monólogo. Ela realmente está falando, você realmente está ouvindo e realmente está prestando atenção e fazendo perguntas pertinentes e relevantes com relação ao problema dela.